A nossa cidade aqui sofreu um impacto gigantesco, porque ela é uma cidade que tem nas suas duas principais atividades o turismo, a pesca, mas a pesca ela é totalmente dependente do turista. Né? Ajudar em tudo, eu sou sozinha, estou gestante, tenho uma filha, pago aluguel, sou diarista, tá fraca de trabalho, então é uma ajuda muito bem-vinda. Aqui no nosso município de Barra Velha, a gente percebeu que a pandemia com certeza trouxe muitos impactos na vida das pessoas. Essa foi uma ação que, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus, depois aos parceiros, né, que, e com certeza vai amenizar muito, né, e essa ação veio numa hora certa, com certeza não vai resolver, mas vai amenizar em grande parte.